veja os seis alimentos que causam disfunção erétil que te fazem broxar na hora de uma boa transa olá rapaziada transante de todos os estados tudo bem com vocês sejam bem vindos ao meu canal eu sou sebastião gonçalves mas antes de te passar essa receita quero que saiba que esta não é a solução definitiva para seu problema de ereção se não tem ereções longas e firmes o recomendado é fazer um tratamento por isso vou deixar o link de um tratamento, que está ajudando milhares de pessoas que passavam por essa mesma situação. E hoje a banana deles ficam um dura como pedra. Porém trouxe uma receita para você minimizar os sintomas e se acalmar. Já deixa o seu curtir e se inscreva no canal, e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Vamos conhecer os seis alimentos que causam disfunção erétil que te fazem brochar na hora de uma boa transa. Primeiro, carne animal. A gordura animal pode obstruir suas veias e causar doenças cardíacas, pressão e colesterol alto. Esses problemas causam disfunção erétil. Além disso, comer muita proteína como carne vermelha, por exemplo, reduz a produção de testosterona. Níveis baixos de testosterona e um desequilíbrio hormonal contribuem ainda mais para a impotência masculina, e por isso, é importante equilibrar seus macronutrientes: 50% de carboidratos, 30% de proteínas e 20% de gorduras. Tente diminuir o consumo de carne vermelha e optar sempre pelas mais magras e orgânicas para evitar problemas com seu vigor sexual. 2. Bebidas alcoólicas. Embora tecnicamente não seja um alimento, altas quantidades de álcool prejudicam gravemente o desempenho sexual. Beber muito irregularmente pode eliminar a testosterona do corpo e inibir a sua produção, em especial a cerveja, que diminui o equilíbrio dos hormônios sexuais. O lúpulo presente na cerveja é altamente estrogênico, o que significa que ela pode imitá-lo e assim inibir a produção de testosterona no corpo. Esta baixa testosterona prejudica a libido, a função erétil e também contribui para o armazenamento de gordura, e ganho de peso, agravando ainda mais, gerando assim disfunção erétil. 3 Alimentos processados. Os carboidratos encontrados em alimentos processados, irão fazer você ganhar peso em uma taxa maior do que os alimentos orgânicos naturais. Um número maior na balança significa um risco maior de disfunção erétil. Quarto. Alimentos fritos. Alimentos fritos entopem os vasos sanguíneos e o coração, causando doenças cardíacas, colesterol alto e até mesmo alguns tipos de câncer. Estes alimentos também causam grandes quantidades de ganho de peso, o que diretamente gera disfunção erétil grave. Quinto. Soja e semente de linhaça. Os hormônios masculinos odeiam soja, pois ela é altamente estrogênica, o que significa que ela pode simular o hormônio feminino estrogênio, e o seu excesso pode inibir a produção de testosterona para funções saudáveis. Isso, por sua vez, pode causar sintomas de baixa testosterona e disfunção erétil. Sexto e último. Sal. O sal contribui para doenças cardiovasculares, pressão arterial elevada e diminuição do fluxo sanguíneo, que inibem a ereção dura que você tanto deseja. Opte por sal com baixo teor de sódio, pois eles trarão sabor à sua comida sem acrescentar muito sódio à dieta, como alho e azeite. Você precisa evitar a ingestão de muitos desses alimentos que causam impotência masculina, Logo você sentirá uma melhora, na potência de sua banana. E voltará a dar prazer à sua mulher, que está louquinha para voltar a ter noites calorosa com você. E para tratar de uma vez por todas, o seu problema de ereção, que abala a vida sexual, não deixe de ver o vídeo que está no primeiro link azul, na descrição abaixo. Se gostou do vídeo, deixe o seu comentário abaixo. Quero saber mais de sua opinião.